Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui Que o som, o som bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto, teto Só um eco, eco, eco, eco tem certeza que você levou tudo. Tem certeza que não esqueceu nada. Eu só sei que até o criado mundo. O seu livro preferido Sente falta É que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides, nas gavetas E na cama bagunçada E no box do banheiro Sempre que eu vídeo embaça Tem seu nome, o um coração E uma flecha atravessada É que eu te vejo em tudo Canto nessa casa nos cabides nas gavetas e na cama bagunçada